Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o Miss Click, MissClickStore.com. As melhores skins em apenas um clique. Fala, guys. Beleza? Felpão aqui. E mais uma dica aqui, mais uma smokezinha pra vocês aqui, guys. Eu chamo essa smoke, na época, eu chamava essa smoke de... Smoke... Elite, beleza? É uma smoke muito boa, uma smoke que trava aqui a passagem dos caras do fora. E se você tiver um amigo pra ajudar você aqui nessa smoke, é, é, sem, é. A jogada provavelmente vai dar muito certo, né? Porque eles vão ter que esperar ela acabar ou eles vão ter que passar ela e aí é uma kill simples que você pode ter, beleza? Eu vou fazer a smoke aqui, depois vocês. Eu vou explicar pra vocês como é que, como é que ela funciona, beleza? Eu só não tô lembrado se ela é agachada ou de pé. Acho que eu fiz certo. eu fiz certo, tá vendo, ó? A smoke é essa aqui, galera, a gente taca ela aqui, eu acho que talvez de pé até dá também, a gente não vai, mudar, vai ter muita diferença. Ela tem que ser agachada, guys. Então é o seguinte, ó, vocês vão vir aqui, vocês vão agachar, vocês vão mirar na ponta do, desse negócio aqui, em cima do secret, sem segredo e tacar. Essa smoke aqui, ela vai fazer um one way pra você, pra você subir aqui, ó, e ficar vendo só a sombria dos caras, ó, que passa e... Cara, ela é muito boa, tá vendo aqui, ó? Ó, você consegue ver a sombrinha dos caras passando, tanto da esquerda aqui e um pouquinho da direita, mas mais aqui, ó, ó, tá vendo? Então ela é muito boa pra você pegar os caras, por exemplo, você tá aqui rodando do secret, aí os caras fazem a smokada fora deles, né, padrão aqui pra poder passar secret, né, melhor que isso aqui, né, obviamente. Se o seu amigo que tá no terra solta uma smoke dessa, já era, tipo assim, ou eles vão ter que pular essa smoke sua, que vai tá caindo aqui mais ou menos, né, ou você vai pegar os caras passando aqui, ó Provavelmente você vai pegar os caras passando Vai pegar um, vai pegar dois E já era, não tem segredo pros caras, né? Então eu vou mostrar o smoke pra vocês aqui mais uma vez Ó, você vem aqui, agacha a pontinha E só pra você ter a visão do terra aqui, ó Vai ficar mais ou menos assim, ó o TR não vai ter como te ver Ele não vai saber se você tá aqui na esquerda Se você tá aqui embaixo Isso aqui é uma one way aqui embaixo Ou se você vai estar tá aqui em cima, beleza? Então essa smoke a gente chama essa smoke de Elige Eu chamo ela de Elige, né? E ela é muito boa se você quiser usar com o seu time Boa sorte, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo junto, até o próximo vídeo Falou!